Fala apostador, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análises, dicas, estratégias e para quem ficar até o final deste vídeo, vou dar um palpite único, que pode estar ajudando bastante em suas apostas para o concurso 1960. Lembrando que nossa análise é feita através de estudo de padrões das dezenas da LotoFácil. Dá bastante trabalho trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Portanto, se você está assistindo e ainda não é inscrito, peço que se inscreva em nosso canal, e deixe seu like para me ajudar a trazer mais vídeos como este aqui em meu canal. Antes de mais nada, vamos abrir nosso rastreador de tendências, que é apenas uma estratégia que você tem acesso dentro desse sistema. Agora, na parte superior, vamos selecionar os últimos 20 concursos para analisarmos a movimentação das dezenas. Como de costume aqui no canal, vamos começar falando sobre a primeira linha de nosso jogo, da dezena 01, à dezena 05. Nesta linha, vamos apostar nas dezenas 03, 04 e 05. Deixando de fora de nossas apostas as dezenas 01 e 02. A dezena 03 deve estar presente nesse concurso, pois vem de uma sequência boa, e acreditamos que vai continuar saindo. Do mesmo modo, a dezena 04 saiu cinco vezes seguidas em concursos passados, e depois ficou ausente nos últimos três concursos. Então estamos acreditando em sua volta. E a dezena 05 não saiu no último concurso, e geralmente ela não fica dois concursos de fora, então acreditamos nela. A dezena 01 está com uma tendência de sair uma vez e falhar em outra. Então fica de fora de nossos jogos, e a dezena 02 saiu 3 vezes consecutivas, mas não acreditamos que ela saia novamente, pois sua tendência mostra que ela não costuma sair por 4 vezes consecutivas. Agora partindo para a segunda linha. Da dezena 06, a dezena 10. Temos a dezena 06, 09 e 10, sendo como as dezenas mais fortes desta linha. Vamos deixar de apostar então, nas dezenas 07 e 08. A dezena 06 deve aparecer novamente repetindo seu padrão anterior, onde saiu em 3 concursos seguidos. E as dezenas 9 e 10 são sempre dezenas fortes, então devem sair mais uma vez juntas nesse concurso. A dezena 07 não deve aparecer em nosso jogo, pois está em uma sequência que não é de seu padrão, então ela deve falhar. E a dezena 08 sempre muito irregular, e deve ficar de fora, pois em várias vezes ela falhou mais de uma vez seguida. Agora, na terceira linha, da dezena 11, a dezena 15, vamos apostar que as dezenas 11, 14 e 15 sejam sorteadas, acreditando em uma retomada da 11 e 15, as duas estiveram de fora do último concurso, então devem estar aparecendo no concurso 1960. E a dezena 14 virou uma aposta nossa, já que sempre que ficou dois concursos de fora, apareceu no terceiro. Então vamos acreditar nesse histórico. E as dezenas 12 e 13 e ficam de fora mais uma vez, pois elas vêm falhando bastante nos últimos concursos e devam continuar nesse padrão. Então falaremos agora da quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Nessa linha nossa aposta fica por conta das dezenas 16, que vinha de uma grande sequência e deve aparecer novamente. Também acreditamos na dezena 18 que saiu nos últimos dois concursos e deve sair novamente, pois já saiu três vezes seguidas várias vezes. Temos também a dezena 19 como uma dezena boa para este concurso, já que há muito tempo ela não fica a três concursos de fora. Vamos apostar ainda nessa linha, na dezena 20 aproveitando a sua boa sequência nos concursos anteriores. Deixamos então de fora apenas a dezena 17, que não sai a 3 concursos seguidos há muito tempo. E por isso não deve estar presente em nosso jogo. E enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25, sobraram apenas duas dezenas para apostarmos, e depois de estudos decidimos apostar nas dezenas 22 e 23. Sempre muito frequentes, devam aparecer mais uma vez, já que ficaram de fora do último concurso. Deixamos de fora as dezenas 21, 24 e 25. E assim, se encerra a nossa análise. Lembrando galera que analisar as dezenas, é apenas a primeira etapa do processo de montagem dos jogos, agora o ideal é você analisar e usar uma estratégia como o R5, ou R4 para estar diversificando seus jogos e aumentando as chances de fazer 14 pontos. Vamos agora para nosso palpite único, lembrando que não recomendo fazer aposta única, o recomendado é que faça de 5 a 10 apostas para estar aumentando suas chances. O nosso palpite ficou assim, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 23. Espero que tenha gostado deste vídeo, deixe aqui nos comentários o seu palpite. Até a próxima e bons jogos.